a riqueza está na mente. A riqueza, em última análise, nada mais é do que uma convicção subconsciente da parte do indivíduo. Você não vai se tornar milionário dizendo, abre aspas, eu sou milionário, eu sou milionário, fecha aspas. Você desenvolverá consciência de riqueza? Sim, impregnando a mente com a ideia de riqueza e prosperidade. Seus meios de sustento invisíveis. O problema com a maioria das pessoas é que elas não têm meios de sustento invisíveis. Quando os negócios desaparecem, o mercado de capital entra em baixa ou sofre prejuízos em seus investimentos, parece que elas se tornam impotentes. O motivo de tal insegurança é que elas não sabem como explorar os recursos da mente subconsciente, desconhecem por completo o tesouro inesgotável que tem dentro de si. O indivíduo com a mentalidade de pobre vive na pobreza. Outro com a mentalidade transbordante de ideias de riqueza tem em volta de si tudo o que necessita. Nós nunca fomos condenados a levar uma vida de indigentes, podemos ter riqueza e tudo de que precisamos e ainda ter de sobra. As palavras têm poder de nos purificar a mente de ideias errôneas e, em lugar delas, instalar outras certas. Método ideal para construir consciência de riqueza Enquanto lê este capítulo, você talvez esteja dizendo a si mesmo. Eu preciso de riqueza e sucesso na vida. O que você deve fazer é o seguinte durante uns cinco minutos, duas ou três vezes por dia, repetir para si mesmo: abre aspas, riqueza, sucesso. Fecha aspas. Essas palavras possuem um poder tremendo e representa o poder interior da mente subconsciente. Ancore a mente neste poder enorme que existe em você. Em seguida, as situações e circunstâncias corresponderão à natureza e a qualidade das mesmas se manifestarão em sua vida. Você não está dizendo sou rico, você usa o poder autêntico que existe em você. Não há conflito em sua mente quando você diz riqueza, sucesso, saúde criatividade, e entre outras palavras. Além do mais, o sentimento de riqueza brotará dentro de você enquanto contempla a ideia de riqueza. O sentimento de riqueza produz riqueza. Mantenha sempre este fato em mente. O subconsciente é como, o subconsciente é como um banco, um tipo de instituição universal capitaliza tudo o que você nele deposita ou grava, seja a ideia de riqueza ou de pobreza, escolha a de riqueza. Ok, pessoal, baseando neste texto que eu já estudei e coloquei em prática na minha vida, eu gravei um áudio e esse áudio vai estar abaixo aqui para você poder usar e fazer com que a sua mente venha é se inundar dessas palavras e aí você vai conseguir ter o resultado reprogramando a sua mente quando estiver dormindo ou até mesmo no momento que você puder ouvir o áudio durante o dia e meditar e refletir sobre a palavra riqueza e outras palavras mais.